Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e esse boné não é para esconder a minha calvície, porque eu sou muito radical, eu sou um jovem muito <risos> skate, né? Então, gente, é... não, mas sem eu sonhei que eu tava andando de skate tão bem que eu tô pensando em comprar um skate. Eu sei que. Eu sei que não vai dar certo, mas eu tô pensando. Gente, hoje nós vamos fazer aquele quadro maravilhoso, o Desenhando de Cabeça, o quadro mais longevo desse canal, porque eu e a minha cabecinha maluca não conseguem manter qualquer tipo de rotina uh, sem um grande, grande, grande esforço. Então, gente, vamos lá para o Photoshop logo depois da vinheta. Estamos então, pessoal, com a sugestão de Yuri Salles, que mandou ali falando que nós precisamos de um desenho de cabeça. Do Nathan Drake né? Isso veio logo em seguida daquele último Da, da Dora Aventureira com a Lara Croft né? Com o fim do Hora de Aventura Desvendando algum segredo absurdo Ou um puzzle super simples né? É, teve 400 curtidinhas aqui Gente, você aí que tá acompanhando esse vídeo agora Já deixa a sua sugestão aqui Da união de dois personagens parecidos Mas de universos completamente diferentes Fazendo algo besta Com uma sugestão maravilhosa do Yu Aqui. Gente, se você achar uma sugestão maneira nos comentários, dá like nela que ela tem uma grande chance de ser escolhida pro próximo, como foi o caso dessa daqui do Yuri, né? Já, já comecei a pensar em coisas aqui na minha cabeça, e uma delas que tá aqui no meu cérebro <risos> foi o seguinte, ó, ó, já, já pra brotar alguma coisa aqui, ó, deixa eu fazer um, um quadradinho aqui assim, deixa eu botar esse brush um pouquinho menor... Eu vi na minha cabeça a mão do Nathan, do, Nathan Drake, do Nathan Drake, tipo aqui assim, segurando tipo um quadradinho assim, ó. Segurando tipo um quadradinho, certo? Só a mão, gente, é óbvio, não é? E aí o braço dele, cabeludo e musculoso, e aqui a cara dele de quem é quase um mascote da Playstation hoje em dia, né? E aí ele tá assim, ó oh, meu Deus! Temos que resolver este Mega Puzzle E aqui está o Mega Puzzle né? Aqui uma estrutura toda antiga, feita de pedra Com marcações de coisas De, de, de, de, de coisas que tem... Essas coisas que tem, sabe? É, aqui uns, uns mato pendurado Sempre tem mato pendurado e, e ruínas Ruínas, me ouviu? Ruínas Ok, aí aqui, aqui o teto, pá, lá no fundo, não sei o que. Tocha, tochas, temos que ter tochas, umas tochas aqui. Então, ó, que ele tá assim, ó, certo? Com o cubiculoide. E aqui, ó, tem o quê? Tipo umas formas geométricas básicas. E aí desse lado aqui, ó, podia tá ele. <risos> podia estar tá ele. O moleque, o moleque piruleta né, o próprio. E o que que ele estaria fazendo? Ele estaria contribuindo, né? Contribuindo com a solução errada, talvez? <risos> com sua mochilinha, né? E aqui nesse canto, ó, só de zóio, podia estar ele, o cachorro. Vai. Agora eu vou ter que lembrar como é que desenha a fuça desse cachorro, que eu não lembro. Algum? O Jake? É bom conheci o Jake, né? Não, mais ou menos isso? É, como é que é a boca do Jake? Ele tem uma boca de sacola assim... Que isso? E aqui, ó, o Nathan, o Nathan Drake, ó, ele tá segurando essa tocha. Essa tocha aqui é ele que tá segurando, ó. É, é, mais, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso que eu queria, sabe? Os, é, todos eles participando num grande. É, numa grande num grande puzzle da, do, do berçário, né? Só que, <risos> com todo esse tema Maia, Azteca, ruínas aqui acontecendo. Hum. Deixa eu refletir mais sobre isso. Galera, eu gostei dessa ideia aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou... eu vou dar uma aumentada nisso e vou reconstruir esse rascunho aqui um pouco caladinho pra eu poder pensar direitinho e eu volto quando a gente tiver isso daqui mais ou menos estruturado. Vem comigo. Gente, oh, ó, eu acabei me empolgando, né? Eu falei que não, eu vou fazer só um esboço aqui. Quando eu vi, passou meia hora, pouco mais de meia hora, e a, eu fiz esse, essa ceninha aqui, esse grayscale aqui dos nossos personagens, né? Eu percebi rapidamente que o Érico Borgo e o Nathan Drake, pra mim, são a mesma pessoa, né? Porque ficou. <risos> <risos> Ficou maravilhoso E o Jake, eu acho que o Finn e o Jake eu fiz bem, bem, tá bem, tá bem no ponto, hein Eu acho que tá funcionando E aqui, essa ideia dessa brincadeira aí com esse puzzle extremamente complexo Que é, com certeza vai dar muito errado, né Falta umas gotinhas de suor neles Pra que eles fiquem nervosos e tensos com essa situação Eu vou adicionar isso daqui a pouco com certeza Eu acho que já vale a pena nesse momento aqui A gente trazer as referências, né a ideia aqui, como vocês sabem, do desenho de cabeça é ver até onde eu consigo ir sem o uso de referência na construção dessa cena bestíssima. E eu acho que agora já vale a pena a gente fazer essa pesquisa aí, trazer aqui e finalizar isso um pouquinho melhor. E aqui estão nossas referências, gente, ó, dá pra ver. É, eu, eu... Assim, eu sabia que ele tinha uma barba, uma barbinha, né? Mas eu achei que era... Eu realmente achei que era muito mais cheia do que o jeito que tá aqui, né? Uma barbinha que por fazer aqui, né? Um dia, dois, sei lá, que o cara não fez a barba. Ai, ai. O Finn e o Jake, uma coisa que deu pra reparar aqui, né? Parece que a estética com relação ao desenho do Jake mudou com o tempo, né? Ele hoje tem um formato muito mais redondinho, mantido as orelhinhas pra dentro. Mas na primeira temporada eu lembro que a, que a orelha dele sempre ficava pra fora. E o nariz é embaixo, não é no meio dessa salchichinha aqui que eu fiz pra cara dele, né? Ah, e ele tem um rabicozinho que eu não incluí aqui no desenho, então dá pra com certeza rever isso daí. E, e por algum motivo eu inventei que todos os personagens aqui, né, que o, ne o Nathan no caso, eu, eu inventei que ele tem uma mochila, mas não é exatamente uma mochila, né, meio que um, um coldre muito louco, né, que é, que é isso daí que ele tá usando. Outra coisa legal, o Nathan, ó, tem uma camiseta. Mais escura, né? Uma camisa mais escura Que é aberta aqui no peito, né? Então tem toda uma... Tem toda uma, né? Uma malemolência aqui Que vem graças a essa, essa decisão de roupa aqui, né? É inegável Outra coisa que ele tem é um relógio no pulso Muito bom Então ele tem relógio no pulso Ele tem um pelo no braço Eu acho que... <risos> Vale a pena adicionar um pouco mais de pelo nesse braço Que eu vou fazer mais ou menos assim Com a gola da camiseta dele Eu sabia que ele era um moço assim de, de Nossa, de proporções pescoçais ah, Avantajadas, né? O pescoço do, do Nathan Drake é quase um Um mastro, né? Vou continuar colorindo aqui essa... Essa camiseta dele, engraçado, né? Do jeito que eu desenhei, parece que ele tá meio, meio rechonchudo, mas vamos, vamos corrigir isso. Aqui o, no o nosso coldrezinho e tal, que vem para cá e abre esse espaço aqui, que tem outro esqueminha. Aqui também tem um coldrezinho, né, ó. Já vamos colocar aqui um cinto na roupa dele Pé, não sei o que lá É, aqui, vamos fingir que é só cenário mesmo Que ele não tem nada acontecendo por ali E vamos aumentar essas proporções heróicas dele aqui, né Ele é, ele é bem, bem marombado Vamos fazer ele mais fortinho pra cá Boa, boa Muito bom, muito bom Vamos... <risos> Reduzir essa barba dele Se é uma barbinha mais, mais por fazer Vamos ver como é que eu vou resolver em questão de estilo aqui Porque eu não tô com, com coragem para fazer algo muito doido aqui Em questão do likeness dele, né? Porque likeness é aquela coisa, gente Dá um trabalhinho Dá um trabalhinho para fazer ficar bom Essa coisa toda de fazer um personagem parecer consigo mesmo, né? Vamos ver Uma coisa dá para ver que as, as sobrancelhas dele Tendem a ficar muito mais próximas da cara Algo mais assim, ó Vamos ver o quão difícil vai ser pra fazer esse cara ficar mais parecido com o Nathan Drake Cabelinho, cabelinho bem escuro Nem tanto né? Mas aqui esse topete é no 2000 né? Não é muito topete nos 2000 isso daqui gente? Tem alguma coisa com esse cabelo que não me parece exatamente moderno Mas eu não sei dizer muito bem o que que é Que eu consegui aqui nas minhas condições de tempo, é... e, e, e depois de todo esse esforço, eu não consegui não fazer algo que não fosse simplesmente exatamente o Shrek humano, né? Mas ainda assim, eu estou ligeiramente orgulhoso desta coisa que eu trouxe à vida aqui, né? É... Eu descobri que o Nathan Drake parece mais com ele mesmo a cada centímetro extra de pescoço que você adiciona. Quanto mais pescoço, mais neitrandrêctico, né? É o pescoço, dá pra ver aqui que é, é parte fundamental do que faz esse cara ser ele. É muito pescoço e pouco qualquer outra coisa. <risos> Vamos botar aqui, ó, um brilhinho no olho dele, ó. Eu acho que já dá uma ajuda, <risos> apesar dele ainda parecer, curiosamente, parecer muito mas muito mesmo com o shark Humano. Tá? Então, tu, apesar disso tudo, eu acho que a gente conseguiu fazer um, um bom... um bom Nentrandrake aqui. Pelo menos a roupinha já tá mais parecidinho, ele já tá um pouquinho mais amigável. Esse olho, que olha, eu vou te contar, tá me dando... me dando dor de cabeça. Quanto mais eu mexo, pior fica. Ok, eu... Ó, eu vou ficar satisfeito, né? Porque senão eu não saio daqui. Então vai ser... <risos> Vai ser isso daqui O nosso Nathan Drake do camelô Nathan Drake em casa Muito bom, então temos aqui Coldres ajustados, golas de camiseta Vamos, vamos deixar um pouco mais de peito aqui aparecendo ó. Hum, que maravilha Pronto, agora eu acho que tá um pouco mais parecido com ele <risos> Apesar de estar tá bem longe aqui ainda Mas eu acho que tá rolando É... deixa eu só fazer um último contorno aqui na cara dele ó. Pronto Fechou Nathan Drake nosso menino Finn, o que que dá pra fazer aqui com ele, né, dá pra ver que parece que nesse design mais recente também no desenho, ele tá mais aquadradado, né, ou, ou eu que não consegui representar a quadridulice desse boneco do jeito correto, Essa, esse negócio aqui da mochila dele, eu podia jurar que tinha mais detalhes acontecendo, mas não tem não, é algo bem simplinho aqui rolando A espada não tem nenhuma referência direta aqui pra poder utilizar Então eu vou, eu vou fingir que a minha tá perfeita E eu tô achando que a boquinha do meu fim aqui Ela provavelmente poderia estar é, mais pra cima, né? Considerando aqui o, o quão extremo né aquela outra boca dele tava Talvez algo mais assim, né? Aí, ó, eu acho que faz sentido E o nosso Jake, o nariz dele, meu Deus do céu É aqui, né? É o nariz dele fica pra baixo. E o zóio dele... Eu tava, eu tava aqui pensando, será que se eu fiz o olho do avesso, né? Será que tá do contrário, né? Será que é... Porque faz sentido o olho ser branco em volta e preto no meio, né? Desse jeito. Mas é, é, é de outra forma. Então tá aqui. Eu acho que essa mãozinha dele podia ser bem pequenininha também. Algo mais ou menos assim, ó. <risos> ah, é. E, e considerando essa nova tendência, né? Essa nova tendência quer dizer... Desde que ele não é um personagem da primeira temporada, é de fazer a orelhinha dele para dentro desse shape redondo de cachorro dele aqui. Então dele ser algo mais ou menos assim, com um rabinho, tá aí o rabicozinho dele desse jeitinho. <risos> ok, tirando, vamos tirar as referências aqui do lado, ó, ó dá para sentir, dá para sentir uma boa diferença aqui nesse Nathan Drake, ele já tá... Ainda tá bem mais parecido mesmo, apesar de estar de tá longe ainda Só desse, dessa vestimenta mais adequada Desses outros acessórios aqui dele, ó Ele já ficou muito mais apessoado aqui Muito mais Nathan Drake. Vamos fazer aqui só Só deixa eu dar uma regulada nesse pescoço aqui Ok, ok, ok, ok Eu vou fuçar só mais um pouco na cara dele, peraí E agora sim, ó, para terminar, o toque final, vamos adicionar aqui pequenas gotas de personagens que estão morrendo de nervo e prestes a se auto explodirem a qualquer instante. Tá aí, ó, a verdadeira face da tensão. Vogo estratégia que todo anime usa para deixar os personagens com cagaço. Então ó, tá aqui <risos> o nosso puzzle mega complexo. Que esse conjunto aqui, essa dupla, não muito esperada de personagens. É, a dupla não, né? Um trio aqui podiam estar participando. <risos> Eu acho que ficou bonitinho como conceito, dá pra gente entender aí qual é a ideia. Yuri, muito obrigado pela recomendação, pela sugestão aí pra essa cena completamente insana. Eu me diverti bastante fazendo, Eu aprendi algumas coisas com isso daqui também. E que desafio é desenhar esse Neto André? Que me ferrei. Espero ter outra chance pra me redimir com esse personagem, porque foi, olha, foi um terror. <risos> E esse é mais um desenhando de cabeça aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui. Mas, de novo, a gente seguir nessa proposta, né, de tentar unir os personagens e mostrar para vocês que no final das contas, a base de fundamentos é o que leva a gente até 90% do caminho. O resto, né, aqueles a, detalhes mais finos e tal, a gente pega, de fato, com o uso e o apoio das referências, que é fundamental também, né, inclusive num processo de pensar sobre imagens. Tem um vídeo legal sobre dica que saiu aí agora há pouco falando sobre coisas parecidas com isso, quando é, é, fala sobre representar a solidão. Se você não viu ainda, dá uma conferida nesse vídeo e em vários outros aqui. Aqui do canal, que tenho certeza que vão te ajudar com alguma questão de desenho. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado, valeu e falou!